Olá, eu me chamo Daian Siebra, eu sou médico, ortomolecular e master coach. E as pessoas têm me perguntado muito ultimamente sobre um chá chamado chá de hibisco. Você já, já ouviu falar sobre chá de hibisco? Chá de hibisco é uma coisa muito boa e muito poderosa. Né? O hibisco é uma, uma flor, é uma flor de, de, origem, de origem africana e de origem asiática, né? Nós temos essa flor, essa flor é transformada em chá. Ela veio para o Brasil e muitas pessoas já utilizam no Brasil. E utilizam mais para quê? Então a cor do hibisco, a cor do chá de hibisco, uma cor avermelhada, uma cor linda, maravilhosa. Quais são as maiores indicações do uso do chá de hibisco? Uma coisa que me chama muita atenção é que as pessoas sempre procuram saber sobre chás. Mas me frustra muito quando eu vejo que os meus colegas médicos, e até eu mesmo no passado, a gente tem uma cultura médica que é de ridicularizar quem fala de chá, então você que é médico, recém formado, por exemplo, que mesmo sem ser recém formado, que trabalha em postos de saúde, consultório, eu me via muitas vezes na, no resto da minha profissão, atendendo pacientes, que diziam, doutor, eu estou usando um chazinho disso, um chazinho daquilo, e a gente, é como se a gente dissesse assim, oh, meu Deus, não serve para nada, e serve sim. É, os japoneses, por exemplo, eles usam muito chás e na, na faculdade de medicina do Japão, é, na, não só do Japão, mas da Coreia, da China, eles usam choc de se ensinar os médicos a usarem chás. E aqui nós não só médicos, nós não só deixamos de prescrever chás, como nós ridicularizamos e achamos que não vale a pena e, e fazemos ouvido de mercador para aqueles pacientes nossos que falam que estão tomando um chá. Imagine você num país pobre como o Brasil. O que seria melhor? Que as pessoas aprendessem a, a cultivarem chás na, nas suas hortas, nos seus quintais, nos seus jardins, ou realmente o pobre ir na farmácia e comprar um remédio caro? então acho que a gente tem que mudar um pouco essa cultura então hoje eu vou falar basicamente do chá de hibisco então o chá de hibisco é essa florzinha que eu já falei para vocês que vem originária da África e da Ásia né, e que tem indicações principalmente no, no tratamento coadjuvante da obesidade. Ah, mas eu sou gorda, eu quero agora emagrecer com chá de hibisco. Não funciona. Isso não é pílula mágica. É para ajudar a outras coisas que você tem que fazer. Que outras coisas que você já sabe, exercícios, alimentação saudável, e outras e outras coisas. Mudar a tua mente em relação à mente de uma pessoa magra, então o chá é para complementar, ajuda sim no emagrecimento, ajuda sim na redução de gordura localizada, principalmente no abdômen, no quadril, ajuda a reduzir celulite, se você não sabe, ajuda sim, você que tem celulite, é, você vai se beneficiar muito com chá de hibisco, chá de hibisco ele, ele, ele é um antioxidante poderoso, ele tem, ele tem um antioxidante chamado anticianina que ajuda muito. Ajuda muito no anti-câncer, no, no anti-envelhecimento. Anti porque nós precisamos envelhecer e é legal que envelheçamos, mas a gente viva com qualidade. O chá de hibisco também é muito bom para controle de diabetes, controle das gorduras sanguíneas, ou seja, as dislipidemias, as alterações de colesterol. O chá de hibisco. Ele, ele previne doenças, não que ele acabe e evite você, não, mas ele reduz a chance de doenças degenerativas do sistema nervoso central e periférico, ou seja, é, alterações de, de nervos periféricos, neuropatia diabética, Alzheimer, então todos esses problemas podem reduzir com um chá de bisco, certo? o chá de hibisco, certo? É, dentro do chá de hibisco existe um flavonoide, flavonoide chamado quercetina e a quercetina é incrível a quercetina é uma substância que ajuda muito em muitas coisas reduz o líquido livre do abdômen ou seja, aquelas mulheres que retém líquido a quercetina ajuda a quercetina é especificamente o que ajuda no controle do diabetes e a quercetina ajuda muito também no controle das dislipidemias e uma coisa que pouca gente sabe inclusive essa vai para os oftalmologistas então, oftalmologistas estão operando cataratas diariamente, mas muitas vezes não sabem que a quercetina, que é encontrada em alguns alimentos que eu vou citar aqui agora para vocês, a quercetina ajuda a prevenir a catarata. É isso aí. Você quer enxergar bem? E se alimente com coisas que têm quercetina para evitar a catarata e se alimente com produtos que têm ômega 3 para evitar a degeneração macular. Ou seja, a cegueira por problemas na retina né? Então, olha só é, Alimentos que tem esse flavonoide Que também tem no chá de hibisco São, por exemplo, alcaparras A uva, cereja Brócolis Então, muitas dessas frutinhas Que tem a cor avermelhada é, Tendendo para vinho Tem a quercetina Como agora preparar o chá de hibisco? Pega esse pacote com chá de hibisco uma colher de, de sopa E misturei 200 ml de água 200 ml de água e colher de sopa de, de hibisco, na florzinha, da florzinha, da, da flor, da flor. e aí você ferve no fogão, naturalmente no fogo de preferência em uma panela de vidro você ferve coloca aí um, um açúcar de coco e você toma isso aí duas ou três vezes por dia tá certo é, você deve preparar o chá de bicho, você pode até preparar e misturar com um suco às vezes o sabor não é tão agradável eu particularmente não gosto muito de chá de bisco você pode misturar com algum suco algum outro tipo de bebida que você vai tomar no o dia você pode até guardar na geladeira mas você guardar na geladeira mas você é, não pode é, armazenar para tomar no outro dia não, o que você fizer naquele dia, você toma naquele dia, certo? Você não pode ficar requentando mais de 24 horas de forma alguma. Você vai, você vai destruir os produtos químicos do chá de hibisco. Agora, algumas pessoas não podem fazer uso do chá de hibisco. Quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, mulheres que fazem uso de anticoncepcional, mulheres que estão em idade fértil, querendo engravidar, porque esses dois tipos de mulheres têm que entender que o hibisco ele tem efeito, ele tem, ele tem reação, ele mexe no metabolismo dos hormônios, dos estrogênios. Então ele pode alterar a ação do teu anticoncepcional e você achar que está usando anticoncepcional e o hibisco fazer um, um efeito que ele não faz efeito, tá certo? E você que está tentando engravidar, o hibisco pode mexer com seus teus hormônios de, de modo que você perca a tua possibilidade de engravidar. Ou seja, ele mexe no metabolismo do estrógeno. Bom. Outra pessoa que não pode usar hibisco é a mulher grávida, então mulher grávida não pode, que o hibisco ele mexe na, na eliminação de sódio e potássio, como ele também mexe nos outros, então é muito importante que mulher grávida não use hibisco, então outra pessoa que não pode usar hibisco é uma pessoa que tem pressão alta e usa alguma medicação para pressão, Por quê? porque o hibisco, ele, ele altera a eliminação de sódio e potássio do corpo, e a maior parte dessas medicações a maior parte dessas medicações para pressão também mexe no metabolismo do sódio e potássio. Então é muito importante ter cuidado com isso. Pessoas também que, fazem uso, que têm câncer, que fazem uso de radioterapia ou quimioterapia, também não podem usar é, chá de biscoito. Então, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para a gente melhorar a vida dessas pessoas e ajudar a essas pessoas que você acabou de ouvir aqui: pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, pessoas com dislipidemias. Principalmente mulheres que querem perder peso e que querem perder gordura localizada no abdômen e nos quadris e celulite. Compartilha isso aqui para toda mulher que você conhece que tem celulite. vai ajudar muito essas pessoas. Outra coisa. Comenta aqui embaixo alguma dúvida, alguma pergunta. Ou então por que, que você acha que você vai se beneficiar com o chá de hibisco? Se você ainda não curtiu, vai lá na nossa página da Ian Siebra Coach. Curte a nossa página. Vai lá no YouTube, certo? No nosso canal da Ian Siebra e assina o nosso canal. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E dá o, nosso, dá o nosso like lá no YouTube. Um abraço e viva com saúde, viva com paixão e Deus te abençoe.